Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Nos vídeos passados, já falamos sobre a ligação iônica e a ligação covalente, incluindo a ligação covalente polar. Agora, vamos falar sobre a ligação metálica. E para conversar sobre isso, podemos pegar aqui o ferro, que talvez seja um dos melhores exemplos quando falamos sobre os metais. Vamos dizer que temos vários átomos de ferro aqui. Então, teremos ferro aqui, ferro aqui, ferro aqui e ferro aqui. Normalmente, quando esses átomos estão sozinhos, eles são neutros, mas quando eles estão juntos e misturados, eles formam uma ligação metálica. Faz sentido, porque são metais. E o que é interessante sobre ligações metálicas é que os metais adoram compartilhar seus elétrons com outros metais. Eles meio que formam uma espécie de mar de elétrons. Então, o que pode parecer é que cada um dos ferros perde um elétron. Então, vamos dizer que esse ferro aqui perdeu um elétron. Ele vai ficar com uma carga positiva. Esse aqui também. E, na verdade, todos esses aqui serão íons positivos de ferro. Mas por que eles ficam carregados positivamente? Bem, isso se deve ao fato de que cada um deles contribuíram com o elétron para esse mar de elétrons. Sendo assim, temos um elétron aqui que tem uma carga negativa. Ah, os elétrons não são tão grandes, tá? isso daqui é apenas uma representação para que você possa ver. Temos elétrons aqui que têm cargas negativas. E como você pode imaginar, esses íons positivos são atraídos para o mar de negatividade, o mar de elétrons negativos. Outra maneira de pensar sobre isso é que metais, quando eles realizam uma ligação metálica, eles terão sobreposição de elétrons de valência. E esses elétrons de valência não são fixos a apenas um átomo, eles podem se mover. E é isso que dá aos metais muitas das características que nós associamos aos metais, como, por exemplo, a condução de eletricidade, porque esses elétrons podem se mover com bastante facilidade. Isso também os torna maleáveis, você pode dobrá-los facilmente. Você pode imaginar esses íons de ferro nesse pudim ou nesse mar de elétrons. Então, você pode dobrá-lo que ele não vai se quebrar. Bem, se você pegasse uma barra de sal aqui, se você tentasse dobrá-la, além de ser muito rígida, com certeza você vai quebrá-la. Enfim, esses são os tipos de ligações que estudamos até aqui. Mas é importante você perceber que as ligações são uma espécie de espectro. De um lado, temos coisas como ligações iônicas, onde um personagem passa um elétron para o outro personagem e diz, ei, agora estamos com cargas contrárias e, por isso, estamos atraídos um pelo outro. Em casos como esse, vamos obter coisas como sal. Do outro lado do espectro, temos as ligações covalentes, onde os elétrons serão compartilhados. Entre ligações iônicas e ligações covalentes, temos coisas como ligações covalentes polares. E também as ligações metálicas, que é o que vimos nesse vídeo. Nesse tipo de ligação entre os metais, temos um extremo compartilhamento de elétrons, e com isso acaba sendo formado uma espécie de mar de elétrons. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos, e mais uma vez eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!